A importância dos telecentros para a inclusão digital no país ficou clara em uma pesquisa feita pelo Comitê Gestor da Internet. Esses locais são usados até para capacitar o cidadão que quer aprender a lidar com as novas tecnologias. Acompanhe na reportagem de Adriano Godoy. 11 computadores, internet e um instrutor. Assim são formados os telecentros, pontos públicos para a inclusão digital. Os telecentros funcionam como locais de aprendizado e capacitação em todo o país. Foi o que apontou uma pesquisa divulgada pelo Comitê Gestor da Internet em parceria com o Ministério das Comunicações. O levantamento mostrou que quase metade dos usuários já fizeram algum curso nos telecentros. Segundo o um estudo, o número de frequentadores de telecentros cresce a cada ano e já se aproxima dos 5 milhões de usuários. A maioria diz que vai ao local porque não tem internet em casa. Quase 60% também não possuem computador Além disso, eles dizem que no telecentro tem a ajuda de instrutores para lidar com a tecnologia Jovens da classe C são os maiores beneficiados Mais de 60% das pessoas que usam os telecentros têm entre 16 e 24 anos de idade Durante a apresentação da pesquisa ficou clara a importância desses pontos públicos de acesso à internet para a população Olha a relevância para um país onde nós temos uma carência de habilidades no uso do computador e da internet. Nas mais simples atividades de uma padaria até uma indústria de alta complexidade, nós precisamos dessas habilidades e o cidadão vai no telecentro. Então, eu particularmente estou convencido de que, num plano de banda larga, o, o telecentro tem seu lugar e eu acho que é importante é, prever a sua continuidade. A pesquisa foi feita ao longo de mais de um ano. Os dados foram coletados em cerca de 5 mil telecentros.